Aqui é a Renata Furriel do blog Melhor.com.br. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, ative as notificações e deixe o seu like amigo pra mim. E no vídeo de hoje eu vou te contar o que mudou no meu trabalho depois que eu comecei o treinamento afiliado produtivo. Eu já postei aqui no canal um vídeo falando sobre produtividade. E vou deixar aqui em cima nos cards para depois você dar uma conferida. Ele é um dos vídeos mais acessados aqui do meu canal. Lá eu dou quatro dicas para você ajudar na sua produtividade. Depois você dá uma passadinha lá para dar uma conferida. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo. Bom, mal sabia eu que a minha produtividade ia para um nível que eu não imaginava além de tudo que você estuda, que você lê sobre produtividade, mal sabia eu o quanto eu poderia agregar para melhorar a minha produtividade. Porque além de agregar com conhecimento, você aprende a lidar com tantas ferramentas que você não acredita que você não tinha colocado aquilo na sua vida ainda. E o que eu fiz para poder agregar no meu trabalho, além de conhecimento, é claro, Muitas ferramentas que só ajudaram a contribuir com a minha produtividade. E o treinamento afiliado produtivo traz uma gama de ferramentas que te ajuda a manter tudo organizado. E as mudanças são tão significativas, são tão reais, que hoje, por exemplo, no, no dia em que eu estou subindo esse vídeo para o YouTube, que é dia 5 de julho, eu já tinha deixado gravado esse vídeo dia 4 de junho. Um mês antes e pra mim isso fez muita total diferença porque eu não tinha um, um planejamento eu gravava um vídeo por semana e era o vídeo que entraria na mesma semana para o canal e quando acontecia algum imprevisto eu não conseguia gravar não tinha vídeo para o canal e você sabe como eu fiz isso eu fiz com uma técnica que a Carla Amaral ensina no seu treinamento. E esta técnica me ajudou muito na produção do meu conteúdo. E além de me tornar mais produtiva, este treinamento me proporcionou estar no ranking de top afiliadas de maio de 2019. Eu só posso dizer que esse treinamento agregou demais no meu trabalho e na minha vida. Se você quiser conhecer um pouquinho desse treinamento, eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo uma playlist de como funciona um afiliado produtivo na prática. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? E se você também quiser conhecer o treinamento, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do treinamento para você conhecer. E você, já conhecia o treinamento afiliado produtivo? Deixa aqui nos comentários para mim. E aí, gostou do assunto do vídeo?